Vamos conhecer a casa lá. É. É, bom dia, pessoal. Estou em Eldorado Paulista. E estou aqui numa fazenda que no meu tempo era Quirongose. Continua o mesmo nome? O Léo. Estou com o Léo aqui, que trabalha na fazenda Quirongose. Essa casa aqui ó, é a mesma casa. É, morei por três anos nela. Meu pai, minha mãe e meia dúzia de filhos. <risos> Exatamente a mesma casa. Podemos entrar na casa? Posso entrar na casa? Pode, pode. pode vamos pode. conhecer a casa aqui. Dá vontade, vamos lá. dá, vontade. dá uma aqui, Aquele é, aqui. Aqui. É, aqui. Aqui é quarto de 2015 <risos> de verdade. Aquela quarto de seis filhos do mil Era Eram duas beliches por lá de cá é. e uma por lá de cá. E o guarda-roupa aqui. É. Então era eu, meu, meu irmão mais velho, Guido, é. o Renato, é. né, depois a Denise, a Solange e a Vânia, a última, nasceu que a gente morava aqui na fazenda. Então nós ficamos três anos aqui. Passou numa época.. Seis filhos por lá no meio quarto aqui. É. Tá, bom, tá boa a iluminação? Vem pra cá, é sim, Vem pra cá. Tá bom. Certo. Vamos conhecer a casa aqui pra oito pessoas? Vamos é. lá. É. Aqui tem mais um. Aqui é a sala, né? É. parece ah, que dá pra dar aqui. Aqui tinha uma geladeira. Que era Não, coisa é. rara naquele, naquela época, né, geladeira? E tinha um detalhe: o tapete aqui era de câmara de, de, câmara de ar, porque ela dava choque. É. <risos> é. Então, é, para abrir a geladeira com o pé no chão, descalço, você andava, coisa rara: um, um quichute, um bamba maioral, um, uma, um sapão, uma alpargata de corda, né, chinelo de corda, era coisa rara. Então, eu sempre subi no tapete de, de borracha e abria a geladeira, que era, um, que era uma concessão do dono da fazenda. Né? O dono da fazenda está vivo até hoje. Chama-se Jorge Alves de Lima. Um dos passatempos dele era caçar na África. Era o tempo que a caça era liberada. Inclusive, eu estive na África com ele, há um ano e pouco, aproximadamente. E ele me deu de presente, está né? bastante idoso, o fuzil que ele caçava... Leões e elefantes na África. Inclusive tem filme dele, um dos filmes chamado Tirongose, O outro filme, Boa Bata. E ele botou o nome em outra fazenda dele, aqui mais ao, abaixo do Rio Ribeira. A Jusante do Rio Ribeira. E o Boa Bata era também porque um dia ele matou, se não me engano, dois ou três leões que comia muita gente lá, na, lá naquele local na África. Ele passou a ser adorado pelo, pelo povo. Né? E aqui em Eldorado tinha um cinema, Cine Santo Antônio. E um desses filmes passou aqui também com cenas dele caçando. Então hoje em dia, caça é outra coisa né, mas naquele tempo ele caçando fez boas, boas ações na África, afinal de contas, os leões lá botavam para quebrar. Vamos, vamos continuar vendo Não, a casa aqui. Vamos mentir só, né? Fala aí. Eu, quando, quando eu tive 19 anos, desde que era o que eu fui senhor. Oi. senhora, tá foi. Aí, né? Porque de... roupa de... Me meu, tu vai arrancar o que do carro, assisto, pelo amor de Deus, pô. era muito comum naquela época, viu o caso da luz ali? Yes. Era muito comum naquela época, né? A área aqui não digo que é pobre, a é rica, mas o povo tinha dificuldade. Chegava a gente na cidade com pus, né? Sangrando yes. aqui, ou seja, era comum gente com boca toda cheia de torco de dente, yes. e infla... infeccionava e o pus vazava por baixo. E quantas vezes eu vi arrancando o dente, o cara urrava na cadeira. É porque verdade. a anestesia não pegava. não pegava e tinha que arrancar o toco do cara. O yeah. deus foi toco arrancou ou era dente não, mesmo? Não, dente mesmo. Só que ele estava já, já bem estragado. Abens tá né? estragado tá tá bem... É. Também, é. né? Ficar com medo da anestesia, pegar, tomar uma caixão, e a outra. Mas tomar cervejinha gelada não dava, não. não. Tô aí o dente. Tô aí. Vamos lá, conhecer a casa Tô, é. aqui. Aqui tem uma... tá mal. Então. Tá uma sala grande, continua a mesma coisa, né? Um quarto, aqui a cozinha não tinha aquele puxado lá, é, não tinha puxado. aqui a cozinha, vem pra cá e aqui o quarto do meu pai e da minha mãe. É. Aqui não dá pra me esconder. Aqui continua o quarto igualzinho, eu acho que ó, é. jogaram cimento lavado aqui hoje em dia, que eu digo. É. Aqui é o quarto de meu pai aqui. Arranjou a última irmã minha e fez aqui. <risos> a Vânia. Inclusive, tem uma passagem aqui: tinha um terreirinho aqui que o pessoal secava café. Uhum. Botava café no sol e secava, né? É. E na época tinha uma vaca perdida por aqui, uma entrou no terreiro e minha mãe estava grávida. Sim, sim. Oito meses mais ou menos. E minha mãe correu e acabou caindo aquele barrigão de oito meses. A gente pensou sim. que ia dar problema, não deu. Um mês depois, é. para o pessoal ficar quieto aí, não o só cala a boca aí, tá? É o mais ou menos, um mês depois nasceu parto normal e uma coisa esquisita, né? Sim. É, era comum parteira naquela época, não tinha? É, Ela foi aqui né? Foi na Santa Casa. No momento que a enfermeira foi almoçar e voltou... Quando chegou, a minha mãe já estava com a minha irmã do lado. <risos> <risos> vamos conhecer, vamos lá. O banheiro aqui do lado é aqui. É o banheiro. Vamos conhecer né? o banheiro aqui. Vamos conhecer o banheiro É aqui. O mesmo ainda. O mesmo, exatamente, o mesmo banheiro. É uma luz Tem uma luz aqui, Tem uma luz aí. É. Entra aí, Cílio. Vai lá, Cícero. É. Olha lá. Vamos mostrar o banheiro aqui, o nosso banheiro. O problema aqui, pessoal, o banheiro é pequeno, mas o um grande problema. Oito pessoas nessa casa. É impressionante. Toda vez que tinha voltado o banheiro, não é que tava ocupado, não, já tinha fila. <risos> era muito comum o pessoal correr pra cá, ter umas goiabeiras, né? E o pessoal. Naquela época era na comuns aí, né? O pessoal usava uma, uma goiabeira no sufoco aí. Mostra a privada aí, Não mudou, parece que nada. Acho que mudou, mas não há muita diferença. Vamos continuar, vamos continuar vendo a casa aí. Mudou, foi muito pouco, né? Acabou. Então, vamos lá, um banheiro. Uma sala, dois quartos, para oito pessoas. Aqui é a cozinha. Mais que não, uma coisa ah, mais. Esse aqui já. Não, esse, esse, aqui, esse aqui tinha. Era puxado, né? Puxada, já, não tinha. Ah. já tinha. Ah. Agora Mostra aí, filho. Essa geladeira eu acho que é do meu tempo. não é não. Sei não, era, não era, era. era um pouquinho velha. Tá, não, mas era parecida. Agora não presta mais. Não, feito. não presta mais, mas deve ser essa daqui do meu tempo. Tá feito uma então, vida só, A água, água, água vem de poça aqui, chefe? É, do é poço. Eu também o poço aqui eu tirava água de poço. De vez em quando que a gente puxava água, eu sei hoje em dia. Lá uhum. cacima vinha a cobrinha coral. Pega muita coral por aqui. não, né? não. Nós sempre tinha muita cobra coral aqui. É. Vamos Vai. lá. Aqui que não tinha. Esse puxado aqui não tinha. É, aqui foi, ele, né? Ó, oh, Goiabeira É lá pra cá, ó. No sufoco. Mas até tinha que... alguém no banheiro Olha. e tinha, e tinha fila. Você <risos> é. era obrigado a correr pra cá, ó. Olha, e detalhe? Você usava folha de bananeira Na vida né? Mas, viu? Eu usava álcool aqui, aqui para higiene, pô? O senhor sabe que, que de manhã cedo, senão quando está molhado, você usar na mata, melhor meu tá limpando <risos> e estar tá lavando, né? No meu tá limpando e tá a, lavando E a, a varejeira, como é que fica? Não, não, não passeia na área não? Não, não <risos> Aqui é um pezinho de abacate, né? Esse aqui é Abacate? É, Terola Cerola? É, goiaba, Isso aí, é. Goiabeira? É. Não, mas era mais longe um pouquinho. Não usava goiabeira perto da casa, não. Senão, é. você chegava, o, a pessoa esquentava a tua, a tua orelha ou a tua bunda em casa. Tinha um galinheiro para cá. Aí. Tá, você não usa a manter essa bota aqui, né? Não. não. Não usa mais, não. É, porque tá só no um pé, né? Não dá certo hoje. É. É o senhor é a esposa que... aí? É. Tem, tem filho? Tenho. Tem eu tenho cara na cidade aí, então tudo bem, cara. Qual é a tua idade, já? Eu? É. 66. A é minha idade? Tu nasceu é. em 55? 55. Que mês? Setembro. Tá mais novo que eu? 10 de setembro. É mais novo que eu, dez, dez é. Seis é meses mais novo, eu, é. mesmo é novo do que eu aqui, ó. Olha aí, ó. Hum. Olha aí, ó. Quem tá mais Mas tá vendo, Quem tá mais usado aqui, eu ou ele? <risos> <risos> <risos> <risos> é <ó>. queira. <risos> Valeu. Vamos só mostrar, assim, vamos sair para passar pela casa vamos a gente mostrar a casa lá em cima, que o é, voo, né? Lá na ferro, é, na é lá, era, era a sede do dono da fazenda, é. o seu Jorge Alves de Lima. E tinha muita, muita peça da, de, de troféus, né? Tinha pata de elefante, cabeça de leão, couro de, de, de leão no chão, ovo de ema. Quase tudo que posso imaginar que tinha na África, ele, uma parte, né, guardava aqui. E o contato com ele era uma. Eu morei acho que três anos aqui. A gente conseguia ver a família uma vez por. uma vez por ano que ele vinha para cá, né? A gente ficava pouco tempo e voltava. Aqui a gente fazia também na, na plantação de milho, já que você tem a minha idade, né? É, você plantava milho com matraca. Matraca? tem oi Tem uma matraca ali, matraca. Tá, tá ali não. Vamos pegar a matraca lá. Vamos lá, vamos pegar a matraca lá. E pra colher o milho, não é? Lá pegar o sabugo do pé não, você tinha aqui, você botava um saco, de, cabeça, um saco de estopa no braço, quebrava o milho, quebrava o milho. Ah. É isso mesmo? É. E esperava alguns dias né, de sol para ir depois colher o milho. É. Verdade, tá? E você debulhava na mão, não é na máquina não, debulhava. Não, é na mão mesmo. A turma ficava debulhando o milho na mão aqui. É. Ficava, deu dedo, Dá muito maracujá pretinho, ainda por aí? Olha, esse tempo atrás deu uma tanta, agora ele deu uma parada. É o por... mês de maracujá é dezembro e de janeiro. É, é dezembro e janeiro. A gente, eu e o Leonino, acho que faleceu o Leonino já. Leonino, é o meu nome. É o original é Leonino. Leonino. É. é o filho do. Do senhor do João. São João. Né? Tinha outro irmão, Leonardo, e outro Lauro. Né? Era o nosso parceiro para tudo aqui. E ele ia comigo muitas vezes nessa época. A gente trazia dois balais de maracujá do, do mato. É. E vendia na cidade, aqui, na, na, na sorveteria. Tá? E os caras tinham um sorvete de maracujá muito bom. E esse maracujá é doce, ele é pequeninho, preto, né? É. E... Além de palmito, que não tinha problema com. Na época. O meio ambiente na época. É, né? na época. Palmito não Silvestre. É... Ah, estou facilitado, né? E também pescava muito. É. O aninhá. Ainda tem aninhá no rio? Tem. Tem é. aninhá. No rio Ribeiro ali tem. Então o aninhá você pega com arrastando rede. É. Às é, vezes eu saía da escola, duas três por semana, saio da escola, volta onze e meia da noite. É, pegava um colega, né? O Gilmar, um grande amigo meu. E a gente ia arrastar a rede aqui na, no Rio de Janeiro. E teve uma vez que nós batemos um recorde aqui Numa só lance, uma, uma, uma rede também de 30 metros Para comprar Pegamos 217 an Então foi contado E o que a gente fazia? Né? Era dois, três lances por, por noite Que dá um trabalho enorme tirar o peixe da rede né? O cascudo é aquele, abre as galhadas E tem que tomar, tirar com cuidado Porque ali era a linha 30 da, da rede Para não arrebentar a malha E daí você limpava Eu e eu, o Jumar, né? mais uma pessoa às vezes Limpava o peixe no dia seguinte pegavam um, um, um fio de arame, botava no berço de mais ou menos. Sim, é, dava uma. um quilo e as irmãs minhas, com a fieira de peixe, iam vender. É. Com esse dinheiro, eu comprava toda semana fascículas, é, fascículos da, da enciclopédia Conhecer, onde eu estudava muito. Né? É, e também paguei o Instituto Inversal Brasileiro por correspondência, que eu fiz português e eletricidade. Eu tinha dificuldade na escola e passei a aprender o que é um, um transistor, um, é, Conhecer realmente a eletricidade e o português. Né? A primeira aula de português eu leio muito bem, né? Ó, artigo masculino definido singular. Começou, tem que começar do zero, daí você vai embora. E para me ajudar na matemática também, como eu entregava jornais em Eldorado, eu comecei a fazer palavras cruzadas. Não é que eu fazia, não. Eu, eu bolava né, com as figuras geométricas do Estado de São Paulo naquela época e fazia, mandava por correio para o jornal Estado de São Paulo. Em média, 15 dias depois, publicava. E como eu entregava jornal, todo dia eu estava ansioso que em vez de sair a minha palavra cruzada. Quando saía, era Jair M. Bolsonaro e é Andorado Paulista. E quando eu entregava, por volta de 30 jornais, dessa vez eu não... Não entregava apenas, eu batia na porta, olha, tá meu nome na página tal aí, Eldorado, né? E era motivo de orgulho, satisfação, é onde eu aperfeiçoei meu português. Nas palavras cruzadas, eu fazendo, não é, não é descobrindo as palavras não, que também ajuda, né? E naquele tempo não podia, palavras esquisitas, né? Era o, era o dicionário, realmente, que você usava para fazer as palavras cruzadas. Hoje você pode botar gíria, um montão de coisa ali, é diferente. Mas ajudava realmente o português da gente. Então eu devo aqui essa terra. Três anos aqui. É, ia a pé para a cidade, dá mais ou menos um quilômetro e meio, dois no máximo. E vo ia, voltava todos os dias a pé. De vez em quando, para eu me exibir, tinha uns cavalos aqui. Eu ia montado num cavalo, Ó, deixava amarrado é. lá. No, da, logo depois da ponte, né? porque não tinha como deixar na praça, na Senhora da Guia lá em cima. estava no uhum. colégio do lado. Deixava amarrado o pé da ponte ali O cavalo pastando e voltava é. para me exibir Hoje em dia o garotão vai de carro, né? Quem tem dinheiro, é. vai de carro para se exibir, é. né? Eu ia a cavalo O <risos> senhor passou nas PSEX aqui? É, aqui uhum. é, é, é, Eu entrei nas PSEX em 73 Então em 72 Eu tinha 15 para 16 anos né? 16 anos é, Pensei concurso Porque o exército esteve aqui em 70 Estive acampado aqui numa operação na região e eu peguei de um militar uma tal de ICAN, um papel escrito, instrução, concurso, admissão e matrícula. Onde tinha os temas, né? A matéria que ia cair na prova. E eu comprei alguns livros também naquele momento. E estudei no a física no Dalton Gonçalves, Matemática Oswaldo São Jorge. É um os livros mais importantes, né? A Química com Geraldo Carvalho é um livro fantástico. Onde eu decorei. Toda a tabela periódica, não é só hélio, argônio, xenônio, não. Eu decorei com, a, a, com a, o peso atômico, o é, número de elétrons, quantas camadas tinham. Então passei num concurso para a Escola Aparatórica do Exército. Mas detalhe, eu já tinha o um científico. Você não tinha a informação que você tem hoje. E alguns meses depois que eu estava na Escola Aparatórica do Exército, eu percebi que tinha prestado concurso para a escola errada. Né? Eu estava repetindo o científico. E daí o que eu fiz? Eu comecei a me preparar. É, na Escola Preparatória Cadeia do Exército tem aula de, de manhã e de tarde, à noite tem estudo obrigatório. E eu comecei, durante o estudo obrigatório, eu vejo estudar a matéria do primeiro ano, eu comecei a estudar a matéria do segundo e terceiro ano. E me preparei para o concurso, então, para a Academia Militar das Agulhas Negras. Naquele ano foram 38 vagas para civis. E a gente concorria com alunos de colégio militar. Porque os melhores alunos do colégio militar, o que, que eles faziam? Como, por exemplo, o Colégio Militar de Salvador tinha 20 vagas. Então, os primeiros classificados prestavam concurso, porque daí eles ocupavam vaga de, de, de civil, né, de concurso de missão, e abriam vaga para o vigésimo primeiro, vigésimo segundo, dia terceiro. eu concorri com essas pessoas e consegui ser aprovado é, entre essas 38 vagas. Então, passei da escola preparatória diretamente para a academia. Ou seja, né, para quem é militar, eu fui bicho na academia no ano seguinte bicho na prépia, no, no ano seguinte bicho da academia, não é fácil e certas coisas fantásticas acontecem na vida da gente, né eu prestei concurso e estava na praça na nossa senhora da guia, já tinha saído daqui estava lá com os colegas meus da minha idade, 16, 17 anos e só tinha um telefone público na praça, eu estava na praça do lado do posto de telefone público, daí saiu uma senhora não lembro o nome dela Jair, vem cá, alguém quer falar contigo bem, eu cheguei na, no posto de telefone é, pois não Primeira coisa, falar em telefone aqui era coisa para deixar você marcado na sociedade, né? Pois não. Aquela voz meio de, de arataca, né? Aqui é o, é o tenente, o capitão Santos Lima. Você tem até amanhã para ir para Resende. Você passou no concurso. Eu passei? Passou no concurso. Você quer continuar aqui na escola para a Toro, aqui para ir pra academia? Quer ir pra academia? Bem, falei com meu pai, arranjou a passagem e fui para lá. E outra coisa fantástica, né? A questão de poucas semanas Chegou um, um cara para mim... Eu acho que um tenente coronel, né? Olho a cara dele vi o um nome... Santos Lima, perguntei... Você é filho de quem? Do Santos Lima, tenho instrutor. Ou seja, o um filho do Santos Lima me encontrou-se comigo... Eu acho que é de infantaria... Também há poucos dias. Eu falei essa história... Falei, ó, devo a minha, a minha academia, né? Ao seu pai... Porque olha só, naquele tempo você pagava para fazer um interurbano. Era interurbano, telefone na cidade era muito pouca gente tinha, né? Então o pai dele... Pagou do bolso dele, né? É porque quando você telefonava no quartel Você botava o número para onde você desculpa E quando chegava a conta, era cobrar de você <risos> E o capitão Santos Lima, já faleceu há pouco tempo é, Me telefonou, né? E eu tava na praça, olha a coincidência E acabei indo pra, <risos> pra Academia Militar das Agulhas Negras E me formei em 77 lá Então não tem preço quando alguém é, lembra de você E eu sempre procuro fazer, né? A gratidão é uma virtude excepcional. Então, sempre quando eu posso ajudar uma pessoa, eu te ajuda. E me lembro do meu passado, né? Com o Santos Lima, entre tantas e tantas outras passagens da minha vida. E eu costumo dizer, né? Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. E o único futuro que eu peço a Deus é a eternidade. E também, se Deus quiser, deixar no futuro, né? Um Brasil melhor do que aquele que eu recebi em janeiro de 2019. Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, né? A pandemia, uma crise hidrológica enorme, geada... Bateu já? Teve geada aqui já? um pouco. Porque é. queimou muita coisa, não? Queimou um pouco o aí. Porque a geada queima, né? A geada queimou aqui a safrinha do milho no Brasil, é. mais ao sul. Isso impacta no preço do milho e, em consequência, aumenta o preço do frango, aumenta o ovo. <risos> Assinamos uma medida provisória na né? semana passada, permitindo aí a, a venda direta do milho do produtor ao pequeno criador. Vai beneficiar muito o Nordeste. Tem muita coisa para ser feita, mas passa pelo parlamento, tem um o impedimento da justiça. Mas te vai vencendo aos poucos os nossos obstáculos. Aí. Vamos conhecer mais aí? Vamos lá. Vamos lá ver a, a, a portadeira. É. Vamos lá, vamos lá ver a matraca. A fera aqui, esse é o que o, o, o Leão ou Tigre? Qual o nome desse bicho aí? É É, é, é o tigre? É é vamos, ver, vamos ver uma matraca aí. Pra quem não sabe o que é matraca, era comum no, naquele tempo nosso, né? Alguém ligar pro. olhar pro lado e falar, fecha tua matraca. E a pessoa tava falando demais. Mas, vamos lá. Cadê o posto? Tem um posto aqui, chefe. Ali, ó. Não vou de um lugar. Tem tem um posto ali. Mas tá fechado ou tá aberto? Não, tá aberto. Você puxa água com uma bomba. É, mas só tá pelo lado do luxo daqui. daqui ah, bê, vamos dar uma olhada no poço aí. O meu poço naquela época era mais para cá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a matraca aí, vamos ver a matraca aí. Isso aqui tinha, presidente? Vai, foi? Isso aqui tinha nada de chorro? Não, não, não tinha não. Não tinha não. Né? Olha a matraca aqui, ó. Isso aqui. Pera tinha... aí, pera aí, aí vou é aqui, aqui ó. <risos> vou muito isso aqui. Aí, ó. Você plantava assim, ó. Batia, fechava. Aqui saía, ó. Você bota, ó. O grão aqui, né? Bateu, abriu, puxou. E você fazia no, no passo. A plantação ficava um pouquinho torta, mas ficava bonito. Repetir é. aqui, ó pessoal. Não perdi, não perdi o jeito não, olha lá? Olha, ele, ele não perdeu Três, pegar, quatro pegar. horas de manhã e mais três, quatro horas da tarde. Viu? Você tinha que dar uma paradinha, estava descansado aí. O não perdeu o jeito, mas se é. eu pegar aí hoje. Aí eu, uma meia hora de serviço aí aí eu sou jeito, você vai querer perder. Vai dar mandar um fico cansado cabeça toda bora Dá um fico cansado. Tá mais ou menos tá bom vamos. Vai tá, dar uma. Dá uma, dá uma laleine, laleine, aqui ela para estar se metendo pra né. A Braciar chegou aqui logo room, depois que eu Deixei a fazenda, chegou a braqueada aqui Pra pegar peixe aqui, O covo, covo aqui, ó Vou falar aqui Não, não, aqui não tem nada a ver O capim, naquela era mais usada aqui, era o colonião Era o colonião. É um peixe, colonião Colonião, né? Depois chegou a braquiara Esse covo aqui, a gente usa muito aqui no rio? Eu não uso nada, é só perfeito. Só pra enfeite? É. O que, que você pega aqui nesse covo aqui, geralmente? Aqui no rio tem camarão? Tem E tem uma lagosta de água doce, Isso. que é diferente, bem de do mar Aí é, você bota um pedaço de carne qualquer aqui dentro. É. Né? Outro, outro e, tipo. e pra pegar outro tipo de peixe, você bota um, um azulejo, um prato branco quebrado. Quer dizer, o peixe fica a ver aquele negócio esquisito é. lá, ele, ele entra. Entrou, não sai mais. Não sai mais. Esse covo aqui tá só de enfeite. Tá. Tô vendo aqui, o covo tá com, tá com arame. No meu tempo tá. ela, era cipó em der. É. É verdade. Tem se põe em B por dentro aí? Daí? Ainda tem, ainda não tem? tem. Tira se põe em B daí, mano. Não, deixa, mas tem, se precisar, tem. Se <risos> né? precisar, tem. Tá certo, tá certo. É. Mais uma novidade aí pra mostrar pra turma? <risos> não. A gente pegava uma meia dúzia desse aqui, é. ia pegar roubado, uma canoa, né? Tem, é, tem outra aí, mas é, não, né? Jogava no local certo, E no dia seguinte, sempre o total, dava uma meia dúzia de lagostinha aí de meio, um peloto e meio quilo. Era uma festa. Tá camare... né? Aqui tá muito camarão do mar também, não sei se dá ainda. É, é um branquelo é. grande? Tem, é. tem. É. É bom para pegar um robalhinho na, na linha tem, Dá um robalho daí? Dá, dá, né? tem que mandia também, mandia pintado Mandia pintado? É. Aí pega com minhoca aí? É Mas na rede assim, pega na rede ali, ó, Demais, você vai lá, vai lá, tá... a rede tá tremendo assim Cuidado com o esporão do é, bicho, É né? isso, exatamente Quando o um bicho porão, entra é. e é. tem que rasgar para sair E dói, e dói Tem muito mandio, muito mandio também não? Tem bastante Mas é, mandio. Mandio é praga, né? Mandia é praga A varinha é. pega uma atrás do outro pega é, é, é. Tem lambarinho também ou não? Tem também tá é. é uma maravilha aqui. Tem tudo aqui, Eu tô vendo aqui, é, é limão ali? Limão. É. Limão-vinagre? É, mas tá só o pé, agora tá difícil. Só achar isso. um Vamos lá. Limão. Agora na época, coisa né? É, mas tem aí. É. Tô vendo no chão os limões-vinagre ali. Entendeu? Assim, eu fazer um fazer um, tá certo. Dá pra procurar, Ó, Não, obrigado, não Mostra aí o banheiro. Do meu tempo não tinha banheiro aqui não, tá? Era um banheiro só na casa. Para oito pessoas, imagina um para oito pessoas. <risos> na tempo aí que tá sobrando banho, né? Tá sobrando banheiro, Ali embaixo também aquela casa do meu tempo. Mostra lá, filho. É. Ali morava. Eu acho que. É o ponto ali, ali, O negão é o Cis, trato, tratorista. Tá ah, vivo ainda, o meu filho? Tá vivo? Tá vivo, é o Cis? Tá. Morreu o filho dele nesses dias. Caramba. Aí trabalha na casa sua ali. Morreu do que, o filho dele? Corona pegou ele. Quem? Corona. Que ele pegou? Pegou ele. A gente já ele já tinha algum problema de saúde ou não? Rapaz, ele é um homem novo ainda. ele, é Um moleque novo, ainda. Alguns pegam ele. De que eu. Não deu, né? É. Mas derrubou ele. O Cis me ensinou a dirigir, a tra... é. dirigir aqui. Ele dirigiu um tratorzinho. Tinha um tratorzinho da Valmet. Não, o mas do... o do senhor tá ali ainda. O trator tá lá? Tá. Ah, vou lá. Um Valmetzinho e um mar sem férigos. E é. também tinha um jipe aqui de, de quatro Aham uh -huh. A gente dirigia aqui, aprendemos a dirigir aqui. Então. Tá Eu aí, inclusive né? participava, ele, ele Arava e gradeava Terras aqui, né? É. Pra plantação basicamente de milho E ali o acelerador Era de mão e travava, né? Você botava numa... numa... E daí, ficava só no volante, arrastando ali ó, é. O arado ou o gradeado Agora a plantação era na matraca, pessoal Não tinha essa moleza de plantadeira não, hein? A gente vê <risos> hoje em dia Tenho visitado muito aí o centro-oeste, né? O pessoal com maquinário de última geração e já, já começa brevemente o plantio na tecnologia 5G. Estive em Sorocaba há pouco tempo. Tinha lá uma senhora dirigindo, lá uma dirigindo a maneira de falar, né? Porque aperta os botões e cruza o braço. E para mostrar a precisão do plantio, a margem de erro né, que ela passava nas balizas, era 5 centímetros. 5 centímetros. Então podem confiar na tecnologia. Que maravilha, hein? É. <risos> Quer ver o trator aqui seu? Vamos lá, vamos ver, vamos ver o trator Valmete lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê o trator? Vamos lá. Uma foda, pessoal. Aí, pessoal, essa casa aqui, ó. Morei três anos nela. Meu pai minha mãe, meia dúzia de filhos. Oito pessoas. Repito, um banheiro só para oito pessoas, hein, pessoal? Não, mas tinha goiaba aí, né? Tinha goiaba. <risos> Não é a goiaba não, tinha o, tinha o pé da goiaba, goiabeira e a folha da goiabeira a também A folha, né? A folha, A goiaba mesmo tinha, né? Vamos lá, vamos ver o aqui O trator tá onde? Vai baixo? Vamos lá A paradinha aqui, então lá em cima era a casa do patrão Mas ele vinha uma vez por ano pra cá, ficava poucos dias embora repito aqui, Jorge Alves de Lima, mora em São Paulo, deve estar com seus 90 anos aproximadamente, e meu pai diminuiu essa fazenda aqui por uns 3 anos, e era basicamente o gado Nelore e também plantação de milho, bem diferente de, do que acontece hoje em dia, né, logicamente com muito mais tecnologia, bem diferente, era quase uma agricultura de, de pecuária de subsistência. A figueira continua a mesma. É. Eu morei aqui tem 50 anos. A figueira continua a mesma aqui. Sim, a figueira. Lá a um. Mangueira, mangueira. Aqui tinha uma máquina de dele que arroz. Não tem mais não, né? Não, não existe mais. É. A gente costumava fazer a madilha para pegar uns ratos aqui, mas rato no bom sentido, de quatro patas, rabinho, né? Que eles vinha se, se beneficiar do arroz aqui. E onde jogava a palha, era uma festa o dia todo de canarinho do reino. E comia ali o, o, o restinho de arroz que, que era jogado fora pela máquina, né? O canarinho do reino aqui era uma, era uma praga praticamente, quase igual o pardal em algum lugar. Vamos lá. Vamos ver o trator aqui para aprender a dirigir aqui. Não, a outra, a é outra. É outra. Ah, esse, tá, esse aqui é moderno. É, esse aqui eu agora, Mas aqui não, não vou ver não. Vamos ver Onde é que é a máquina para o falar? A máquina era aqui. aqui ah, já tem aqui, inclusive as bases dela. É, tem, tem a base até ali. Máquina de beneficiar arroz. Então uhum. gente colhia da sangria né? É. Da sangria até o arroz lá da frente. É e você abastecia, botava o saco nas costas, mais ou menos 50, 60 quilos. Depois de secar aqui, tinha um terreiro grande aqui. Você secava o arroz no terreiro? É. Secaram o dia todo, você passando aquele rodo de, de madeira, né? É, rodo de madeira. Pra virar arroz. Você tem, é um pouco mais novo do que o aqui, então ele... É. Ele conhece bem o termo que eu estou usando aqui. Vamos lá ver, vamos ver o, é o Valmet ou o MasterFact? Né? É, o MasterFact. MasterFact. O Valmet era mais é, antigo. Esse aqui é o MasterFact. E agora é o Valmet. Isso aqui tudo tinha no meu tempo, você Continua a mesma coisa. É Olha o tratorzinho aí rapaz. O que é vermelho, não deu tempo, pô. Não, mas é mal falado, de todo jeito que... que, que, que... Ah, o tratorzinho daqui, dele, de todo jeito que ele ficou, tá? Ninguém mexeu é com ele mais. Mas vai não dar problema, isso, esse bichinho aqui. Entra é, esse bichinho, é, você Vamos... mandando com ele? Trabalho com ele. É, Vamos montar os tratorzinho aqui, mano. Ele só trabalha com ele. Eita ferro! 50 <risos> anos depois, né, pessoal! O tempo voa! Né? <risos> eu vou Valmetinho aqui? Quer ligar ele? né? É, deixa eu ver aqui, marcha O acelerador, como é que é? Onde é? Na mão? Não, no pé mesmo! Então, até na mão. mão até no pé! Vamos então, você trava o acelerador? Não! Não trava! Esse aqui é o fogador. fogador! Pra parar, eu paro aqui, pra ligar ali! Cadê o acelerador dele aqui? acelerador no pé, olha! Esse aqui? É! Ah! No meu tempo, tinha, fizeram alguma coisa aqui que você podia travar o acelerador Porque você, por exemplo, tá arlando o gradiente, vai cair Mais de uma hora? Você vai ficar, você trava não, eu... não, não, isso aí tá normal, se a senhora se fizer isso aqui, vai trabalhar a vida toda. Ah, vai trabalhar, então tá é. safo, então trava é. Traba, é. Aceleração, é. Tá a aceleração, é, tá é. safo é. Tá só, é. tá só. Cadê? Como é que liga aqui? Liga na água na chão, vai no meu coelho, tá uma é. coisa puro é. pra frente Aí, pode uma a Eu Tá solta aqui? Vai lá o que é Gigre, né? Era... Não, não, não, viu? uma pegar o Cabo do gerador. Tampa, tampa do distribuidor. É. <risos> Aquele tempo que a gente viajava com o jipinho por aí, tinha o kit primeiro socorro, um alicate e um rolo de arame. É. Você não parava em lugar nenhum. <risos> e uma estopa pra limpar. é. Porque quando molhava a tampa do distribuidor, né? Ou colava ali o. Como é que é o nome do Giglê? Não? Colava ali, ó. É uma... Platinado. Platinado? Qual o ah, Max. Colava o antigo, chefe. Platinado. Platinado, né? Ó, oh, o Max tá tão gordo, né? Que se ele voltar pro bop, ele não vai subir morro mano ele vai rolar <risos> o morro Max Ó, tá conseguindo aguentar a binha, seu aguentamento. Né? Conseguiu achar uma maior ainda. Vamos lá. Tá, tá acabando aí? Os cavalinhos lá. Mota o um cavalo aqui, já? Tu monta do cavalinho? Tem um pouco ali, ó. Tem como, é, como é que a molecada montava a cavalo aqui? Era uma corda, passava no beiço do beiçudo, e jogava no lombo do bicho um saco de sopa E galopeava por aí. Não tinha cela não. Não, tá, é. não, não. É, tempo agora. agora tem nada, tem pá. Agora tem cela agora? Tá mudado, né? Esse óculos tem aí, tá com a pinta ligada. Não, de não, só não é, tá trabalhando né? Só tem trabalhando, uma pinta é, é... De... Proteção, né? Tá parecido aí com o Erasmo Carlos aí, com esse voto é. aí, pô. <risos> Não, eu tava trabalhando aí, tem que ter um... Eu sou, canta eu sou o Terrivão. aqui <risos> dia, eu tava trabalhando aí, bateu, bateu o um negócio no olho aqui, rapaz. É. Né, e machucou, e foi na santa casa ali. Aí o patrão brigou comigo. Tem gente, assistindo a gente tem meia dúzia 40, 40, 40 40 é vendo aí, Quarenta mil. 40 mil? Pô, pessoal, obrigado. <risos> Tô aqui na fazenda aqui Quilongose, né, que eu morei por três anos aqui. Pai, minha mãe, meia dúzia filhos E aprendi a dirigir nesse trator aqui O Valmet Também no Master Félix, no que E Estudar a pé ou a cavalo Para a cidade E a vida, né? A vida uma infância É diferente, as coisas mudam, né? Apesar de mais dificuldades naquele tempo A molecada Aprendia mais Saí daqui Vai ser dois concursos, né? Um para a Escola preparatória de Cadeia do Exército. Mais ou menos uma vaga para cada 200 candidatos. E depois para a Academia Resende, não sei quantos candidatos foram, mas foram, eram 38 vagas para o Brasil todo. Conseguimos ter sucesso. O um estudo aqui nesse local, né? A cidade continua pequena, é Eldorado. Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouco. Eu acredito um, mais que tem mais de 5 mil habitantes, tomando tudo, somando tudo aí. É. Mas a molecada... Além da família, né? Eu respeitava muito os professores. Qualquer festa na cidade, um casamento, um batizado, né? os primeiros a serem convidados eram é os professores. Eu não vou complementar aqui. Então era orgulho de você ter a professora Medulice, eu lembro, né? A professora minha, né? O professor João Paulo, de matemática. O Misanei, também, de matemática. Paulo Gulo, que era de engenheiro agrônomo e dava aula de química, física, então era motivo de realmente prestígio, né? a presença de professores é, naquela festa que ocorria. É, o casamento era uma coisa marcante naquela época, né? então, o casamento sempre tinha um churrascão, tinha aqui no abobral, a barra do braço, taquiuna. É. Um casamento aqui, eu parei na Barra do Braço ontem. É. Conhece lá? Conheço o nome plural dela, eu. Aí, tá ferro, hein? lá, parei é lá naquele, naquele campinho de futebol, eu Joguei algumas vezes lá. É. Como eu não. Era um pouco perna de pau, eu jogava no gol. Então, o senhor viu falar na. Pinto Miranda? Já, já. Não, eu, sou, eu sou daquela não raça. Daquela raça, raça, raça, raça aí. É daquela raça aí. Eu tenho pinto aqui que jogou bola, jogou bola? Eu? Ou tu era arranca-toco? Não, eu joguei bola. Por que arranca-toco? aqui. Você ia jogar no campo perdido por aí e o campo de futebol não é que você vê na televisão, né? Não Tinha sempre uma raiz escondida tinha, lá Tinha, pedra, <risos> né? coisa pedra do... E você quando dava topado numa pedra uma. É. A tua unha entrava embaixo de uma raiz Levantava o tampão Levantava, levantava. Né? É. <risos> o tampão tava... E não tinha médico não, né? Não Não, não tinha médico não o Médico era um ou outro, né, outro então, né? Tu lembra do tempo do Jax? Lembro Lembra aí? O Jax era o médico aqui ele por duas vezes arrancou a minha eu unha, doutor, que, encravada, né? Que eu ia jogar bola, unha encravada, enroscava numa guanchuma. É isso, não? <risos> Lembrou? Lembrou? E daí só Agora, arrancar a unha, o cara chegava com aquela agulha grossa, bota o dedão ali e já metia. Ó. Tem esse papinho de botar uma xilocaína, não vai doer. É, vou passar um aí. alquinho, relaxa. Tem esse papo, né? Vap, te de a unha pulava pra fora. Tem uma gente para atender aí Hoje <risos> está tudo facilitar, né? facilitar é, é, é Aqui, essa é, é cicatriz aqui, essa é, fosse é hoje né? de, Não que tinha, que foi, não tinha cicatriz Que que foi? Acidente de trabalho, né? De trabalho. É ah, Né que aí chegava a dar uns pontos e fechava tudo mas, né? Como é que está a imagem? Tá bom, Tá imagem? Tá bom, tá bom. senhor, tá bom, tá bom Aqui tinha um, um terreiro aqui para... De, de... É. É, de cimento Café, alguma coisa? Né? Café, arroz? arroz Vamos encerrando aqui? Sim, senhor. Alguém nada, quer nada, falar nada, alguma coisa aí? Acabou tudo. Então, tá gostando do passeio? Pessoal da segurança, você gostou é, do passeio? É, Sim, De Eldorado, Tiga, Xiririca, Fazenda Quirangose. É. Para o Brasil. Fazenda Quirangose. Fazendão, hein? Por é. que não compra aqui? Ó? Não, não tô com saudade. Opa, sai. Opa, é, aí fica difícil, né, eu comprar, né, pô. <risos> Opa, eu, deixa eu deixo aqui, é, né, ficar aqui tomando conta. Mas né? tá vendo a fazenda? Não. Quanto é... vale essa fazenda aqui da tá ideia? Ele, ele ele é, é bastante grande, ele é né? 6 milhões. Né? 6 milhões? É. Qual o tamanho dela aqui? É 108 alqueire. Alqueire, Paulista, mineiro. é a é, Paulista, né? 24.600 <risos> metros? É. Então dois, cada alqueire é. 2,4 hectares, mais ou menos aí. Eu sei que ela é grande, vai lá pra baixo, né? O Porta, o Porta é 70, o que De Porta, esse tipo aqui. Aquela fazenda boa bata lá embaixo também, sabe? conhece ela ou não? Boabata. Boa bata. Era do é, mesmo dono? Era é, do é mesmo dono, acho que era do Otário Pierre, não sei se mas, era do tempo. Tá, deve, deve, deve ter vendido também. Não, não vendeu não. Vendeu não? Não. Ou é, é morreu só. teu filho, teu pânico, filho de Deus. Pessoal, vamos encerrando isso aqui. Estamos de Eldorado, daqui a pouco a gente <risos> começa a voltar, vim visitar minha mãe, né? 94 anos. E a vida aí. Pra mim, me senti aí o, o jovem de 16, 15 para 16 anos é de idade, é, relembrando a mesma casa, o trator, eu aprendi a dirigir com a, o tratorista da cidade, o trator de esteira também, né? O seu Alcides. Que que o senhor Alcides, né? né? O Neandegão Alcides aí. O senhor Alcides O Alcides. Mas é isso aí. Lembro aqui da casa morava o João Pinto ali do lado, já falecido. O marido de Dona Ana, deixou os filhos Leonardo, já falecido, né? O Leonino, que é o teu nome também, não, uhum. não sei se o Leonino tá vivo ainda. E o Lauro, que é o nosso colega aí de pescaria, né? De aventura, de maracujá, palmito, andar a cavalo. Uhum. E estudar, naquele tempo tu estudava mesmo. Tinha esse papo de... Não andar a cavalo? Passar, não. Depois, agora eu boto um é? Aí depois, tá quando bota o cavalinho aí recordar um pouquinho meu Deus, é um tempo bem sossegadão né pra, pra andar com a bola, aí tomar um pingão com nós Aí pra... é, tem tatuzinho na área aqui ou não? tem, na tem agulha tem agulha de tatuzinho aí? É. tatuzinho é pra beber, não é cachaça tatuzinho ainda tem tudo e Hein? É. Qual era a música da propaganda do Tatuinho? bebê, Não a... a... Né, o raterinho que anda pelo moto, <risos> Como é que é aquela história? Essa nem Tatu aguenta. Como é que é essa história aí? Eu não lembro essa história. Eu não vou contar, porque pode ser censurada, né? Vamos falar que é fake news aí. Não, mas conta, conta, é, conta, não. conta. Me interessa. E aquela é aquela olhar, propaganda da caninha tatuzinha? Vamos lá. Ai, Tatu. Me abre a garrafa. Um pouquinho, Me abre a garrafa. Ah, tá. Você me dá um pouquinho, mas é isso É, isso mesmo. Não tem cara que não bebia, não, não, não pô. tem mesmo. cara que não... Tu entornava é, entorna o copo aí de vez em quando? danta quem? Tu entornas de vez em quando? Eu? É uma cachaça para matar. Ah, os de vez em quando? Toma! Pra matar os bichos é, aí? É, o meu patrão tomou uma coisa aí de vez em quando, uma cervejinha assim, <risos> tomou uma coisa. Viu? Quem tomava muito, tatuzinha, é. três era o final Danta. Lembra dele? Mineirão ali. Que, é... Caramba, eu não tô ele lembrando. Era, não. Quem ele gostava ele era, era, era, era meu pai, gostava de tatuzinha. O era João era. Pinto aqui. Vindo ele de era lá era, pra cá, a estrada contornou, né? Tava uma chuva. E num jipe meu pai veio dirigindo, com o João Pinto, mais uma meia dúzia, tinha uns oito dentro do jipzinho, né? E quando chegaram aqui na sede, pô, tá faltando o João Pinto. Ele embarcou lá, pessoal todo meio, de, meio de, né, tomado, meio, meio calibrado, e não achava o João Pinto, a dona Ana ficou, ficou apavorada, minha mãe também, daí eles voltaram. Lembraram que tinha um parado no, no pé do no morrinho, que não tinha cascado né? Que o pessoal foi empurrar, foi empurrar jeep, daí eles voltaram para lá não acharam o João Pinto. Daí começaram a ver um, um mato enrolado, o João Pinto de porre Ele tinha descido pro o jipe subir e rolou, Ele estava na beira do rio é. Resgataram o João Pinto na beira do rio, botaram o jipinho de volta pra <risos> e trouxeram para cá O barro do bar do mil chibre do Jaracuçu Ih caramba, aqui, ainda tem para aqui um Jaracuçu não? não? Ainda tem né, tem. aí com né, um O litrão de pinga né aí, ele não... Caiu lá, não aguentava, não aguentava, né? É. É, a cobra mordia ele, pensava que era formiga. <risos> ele tampava o litrão e tomava... Aqui a cobra né? picava o cara é, e achava que era formiga. Formiga. Mas... E a cachaça serviu de sola... É o soro antiofílico. Não é. morreu? Não, morreu, nada, morreu não, não. Morreu, foi a cobra que é, morreu. É, morreu, a cobra que morreu. A cobra que morreu. Tá cobra era mortídeo, não lembro, é Não lembro desse bicho, não. Dormi na cobra a noite inteira, rapaz daí no meio do meio dela pra tinha, ficou a, a frente dela só... Pop, pop. Tinha um cara aqui que sempre chegava no fim de semana na cidade, né? Chamava Jerônimo. Ah, mas morreu um pouco tempo. Mas tomava uma cachaça. Né? E uma vez né, ele tava vindo pra cá, de porre, né? E por volta de 10 da manhã, ele desceu do cavalo, perto do abobral lá. Hum. Abobral não, foi ali na perto de... Perto ali da, do Batatal. E não tinha balsa, era canoa. Ele dormiu ali, mas, mas, ele, mas ele dormia com, de porre que chegou a 50 graus Celsius a temperatura do bicho, né? Sim. E de repente, quando ele acordou, ele viu que não estava atrasado para ir para a festa. Ele, com 50 graus, ele pulou na ribeira. Ele pulou fez... viu água. viu água. E, água. e <risos> atravessou nadando e chegou a tempo aqui. Do... Então ficou a história conhecida, conhecida que na é época, lá. né? Que, não, não, não, que lá, foi lá. a primeira vez que ele chegou que não estava de porre. <risos> é. de e atravessou o rio, pulou dentro da água com, com a é. temperatura lá em cima aí. Morreu um pouco de tempo aí. tempo é. Mas é muito Ele chegava claro, na mano. cidade no cavalo dele, né? É. Calibrado. Chegava chega, que que calibrado aqui na aqui na cidade e descia do cavalo, ele entrava. Embaixo do cavalo, pegava as patas do é, cavalo assim fazia Como bem, se bem. fosse um atleta de ginástica olímpica, é, né? É. Fazia a barbaridade embaixo do cavalo O cara era é corajoso, né? Cara? Ele tirou quase <risos> embaixo do cavalo assim e fazia assim, levantava o cavalo né? a, a, a, a, a mão, a Também, ameaçava, é, é, estava é. embaixo e fazia ele levantava força pra o levantar o cavalo É muita coragem, né cara? Muita coragem Coragem, bicho é coragem não, cara é maluco, pô muito louco. É, é, meu... é muito bravo, é maluco, um <risos> deu um tiro na viatura dele Eu não lembro, né? Deu um tiro na viatura e aí, tinha na viatura? Que bom! cartucho, mas cobriu na bala! quebrar a perna dele, o braço! A é o bicho, a, bola, a bola Mas o bicho não morreu! Não, morreu não! Morreu, morreu, morreu agora esses dias! Morreu. Agora, mas não foi a bala que matou ele Foi Deus mesmo que matou agora esses dias! Morrer, morreu pra, pra naquela época, era para os fracos! Né? É. É, né? Não, penso, mano, brava A família demora ali Naquele tempo o médico foi? ali, como aquele ali, não sobrevivia não, né que não, oh, Ninguém procurava o um médico O pessoal, é. pessoal era imorrível Não, mesmo mesmo O pessoal não. tudo imorrível naquela é. época, não é. porque... Quebrava um braço ali Ele vai pegar uma tábua ali <risos> <trocando risos> <lá>, E <eu> vou... <risos> é. aí, mostra ela a nós mesmo Deixa eu botar a álcool um pouquinho, vê se eu fico bonito aí <risos> Aí pessoal Vê se eu fico bem com esse óculos aqui, ó uhum. Aí, ó É o que fica, né? E aí? <risos> Eu fico mais bonito ainda, vamos lá ó, tá, tá colando aqui, mas tudo bem, irmão Aí, ó Dá pra fazer uma dupla sertaneja aqui, ou dá? É que dá Tem uma viola ali, mas é uma guitarra Opa <risos> Já tomar um pingão e não, mais tarde um pouquinho, pô. Mais tarde a gente, escondido, quem sabe, hein? mata um bicho aí. Pessoal, recordando aqui, Dourado Paulista, fazendo aqui no Aguaz, daqui a pouco estou retornando. Tem coisa assistindo aí? Agora tá com 30 mil. 30 mil? Os 30 mil aí que estão resistindo. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Valeu.